Com a queda nos casos da, de Covid-19, governadores de todo o país implementam medidas que desobrigam o uso de máscaras. É, em Minas, a moda foi seguida. Nos estudos do canal Mais Brasil, fala o nosso colaborador Jota Sardinha. Boa noite, Jota Sardinha, seja bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite aos nossos telespectadores de todo o Brasil, nossos queridos amigos do Guia TV Brasil, do programa Ponto Final. Parabéns pelo programa, José. Com mais uma participação aqui do Triângulo Mineiro, especificamente nos estúdios do Canal Mais Brasil, a gente traz mais informações para vocês. O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, é, fez um decreto liberando o uso da máscara... É obrigatória não há mais obrigatoriedade para usar as máscaras no sim, estado de sim, Minas sim. Gerais a partir Toda do dia 12 não, de março mas o governo deixou a lá vão ter, vamos dizer assim não ele não é cinco minutos que eu vou uma só aqui na recomendação cozinha. cada prefeito pode fazer o que ele achar que deve ser feito ou seja Cada cidade o prefeito pode dizer, olha, o uso de máscara não é obrigatório em lugares abertos. Por exemplo, andar na rua de máscara, andar nos carros de máscara, o que nós vemos muito isso hoje, né? As pessoas andando sozinhas na rua com as máscaras. O cara pedalando, usando máscara. E o governador deixou bem claro que é apenas uma recomendação para os prefeitos do estado de Minas Gerais. E se tratando do, estado, do, do, do Triângulo Mineiro, nós vamos dizer aqui para vocês já os municípios. Agora, uma coisa que eu queria dizer para vocês. Será que com essa condição que o governador deixou de que é apenas uma recomendação, isso ele fez também na época em que houve o lockdown. Ele deixou por conta dos prefeitos. E muitos prefeitos lacraram, fecharam a cidade. Fez com que o comércio parasse e disse, fique em casa. E isso trouxe consequências demasiadamente fortes para todos os municípios do Triângulo Mineiro. As cidades onde foi feito o lockdown, com certeza, hoje está pagando as contas. Resta saber se os prefeitos não vão fazer a mesma coisa, uma vez que muitos deles não estão preocupados muito com isso, não, e continuarão Dizendo que é obrigatório o uso das máscaras. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, eu estou dizendo que pode haver a possibilidade, devido a essa deixa que deixou o governador Zema, dizendo as máscaras, isso é apenas uma orientação. Vocês, prefeitos, têm autonomia de fazer o que vocês acham que deva fazer, não é? Bom, e isso realmente preocupa todo o Triângulo mineiro porque não o Estado de Minas Gerais. A Covid-19 tá? foi liberada, como eu já disse, as máscaras. Nós vamos ter aqui uma opinião é, de, um, de um médico, né? a recomendação. Por isso, as, é, vamos ver o que ele disse aqui. A Secretaria do Estado de Minas Gerais, a partir do dia 12 de março, ressaltou que apenas a recomendação, apenas a recomendação, como eu já disse. Por isso, as prefeituras têm autonomia para decidirem se seguem ou não essa norma do prefeito do Estado de Minas Gerais. E nós tivemos aqui o um médico infectologista, lá de juiz de fora, o Dr. Moura, analisou a medida do governo de Minas Gerais... Como positiva. E ele diz o seguinte, os índices caíram e os riscos de contágio em lugares abertos é bem reduzido. Apesar de ainda haver é, contaminação na maioria de muitas pessoas, muitas apresentaram de forma branda da doença e que está diretamente ligado à vacinação. Analisou o epidemiologista. Apesar disso, o médico recomenda que as pessoas com mordidade, isso eu acho justo, a saúde, aquelas pessoas que são debilitadas, aquelas pessoas mais, é, mais velhas, né, as pessoas mais idosas, permaneça com o uso de máscaras em todos os lugares, abertos e fechados, e assim evitar aglomerações. Essa colocação deste médico é muito interessante. Agora fica uma pergunta aí mais interessante ainda. As aglomerações, porque as festas voltaram. As lanchonetes, os restaurantes estão seguindo a sua vida normal, o que, na minha opinião, é absolutamente normal. Deve-se acontecer isso, porque, afinal de contas, a economia tem que andar. Mas, e agora, em abril que vem o carnaval, como é que faz? É? São aglomerações. Todo mundo vai usar máscara? Não, não é obrigado. Então, é algo que fica muito a desejar. Agora eu vou dizer para vocês as cidades do, do, do Triângulo Mineiro, em que a situação foi a seguinte, com as cidades as quais as determinações após a liberação. Araguari, liberado em locais abertos. Araxá, liberado em locais abertos e fechados, exceto em unidades de saúde. Campo Florido, liberado em locais abertos. Conceição das Alagoas, liberado em locais abertos. Delta, liberado em locais abertos. Frutal, liberado em locais abertos. Estava liberado também em locais abertos. Patos de Minas, Paracatu, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia, todos liberados em locais abertos. Uberaba, lembrando que os locais abertos, fechados, exceto os transportes públicos, e escolares, eh, por aplicativo, táxis, estabelecimento de saúde... Podem não usar a máscara, isso em Uberaba. Certo, meus amigos? E assim nós estamos encerrando essa nossa participação aqui no programa Ponto Final. Um abraço, José. Parabéns pelo trabalho. E nós voltaremos amanhã com mais uma participação com vocês. Beijo no coração.